Ok, então, olá a todos. Primeiro, obrigada por terem vindo e também queria agradecer o convite para participar na exposição. Acho que a exposição ficou muito bem feita e gosto imenso de todos os projetos que estão aqui apresentados. Uh, o meu nome é Filipa, vim de Lisboa, estudei aqui nas Caldas uh, no mestrado de design de produto. Os animais de companhia foi um projeto que eu comecei a desenvolver em 2011, portanto, já não é propriamente de novo uh, e que começou uh, quando eu vim estudar para as Caldas e que entrei em contacto com todo um novo mundo em que tudo girava a volta da cerâmica, pelo menos para mim, porque foi, uh, foi na cerâmica que eu me foquei mais e que senti mais interesse. Uh, ou seja, comecei a frequentar cursos no Sencal, comecei a... Uh, ter contato com, todo, com toda a cerâmica das caldas e isso motivou muito uh, aquilo que foi o meu primeiro trabalho dos animais de companhia. Portanto, uh, este é o meu gato, foi das primeiras peças que eu fiz para este projeto, que foi, acho que qualquer pessoa consegue estabelecer a ligação com o gato assanhado da Bordal uh, Quando eu fiz este gato, eu não fazia ideia como é que era trabalhar em cerâmica? Mesmo nada. Uh, modelei pá, Fiz um modelo mesmo muito tosco, refiz, fiz outra vez, até chegar à forma que eu achava que era a que, a que me agradava e que, mesmo, assim, mesmo assim, não era a perfeita. Uh, não era a perfeita, mas eu acabei por ter uma boa surpresa, que, é, que foi a receptividade das pessoas para com, para com esta forma. Que, Quase que era mais apelativo para as pessoas, para o público no geral, os meus amigos, os meus professores, as pessoas que tinham contacto com isto, com o meu projeto, era mais apelativo o facto do, do gato não ser perfeito e que depois, vamos ver no resto dos animais, não serem totalmente perfeitos uh, do que se tivessem mesmo uma forma uh, correspondente à, à realidade. Uh, também vale a pena referir que o projeto dos animais de companhia foi dividido, mais ou menos, em duas vertentes, que são os animais pela sua forma pura, puramente decorativa, não gosto de usar esta palavra, mas tenho que utilizar, porque também faz parte, um, e os animais em contacto com objetos utilitários, como podem ver, está aqui à esquerda, estou aqui à esquerda, o meu gato com a jarra, as jarras das rãs e os pratos com os esquilos, que foi, um bocado, a mistura dos animais com, com os objetos utilitários e com a forma utilitária. Este foi outro, do, foi outro dos animais que eu modelei, uh, um coelho. Neste caso, podem ver o coelho à direita, a laça direita, que tem riscos e parece mesmo muito, muito tosco. que foi o primeiro modelo que eu fiz, ainda quando não, não sabia muito bem como é que era trabalhar a cerâmica. Este coelho uh, foi ao forno, explodiu, partiu-se em bocados, eu colei tudo e fiz, fiz um molde, acho que um molde, aí penso que sete partes, seis, seis, sete partes e fiz réplicas do coelho para conseguir ter finalmente a forma, a forma final. Este é o gado com a jarra, mais uma vez podem ver aqui à, à minha esquerda. Uh, foi, foi um bocado eu a tentar um, utilizar essas formas animais um, em contacto com objetos utilitários para fazer aquela passagem, também pelo que me tinha estimulado tanto ao início a cerâmica das caldas, que não era só as formas por elas próprias, da vida animal, da natureza, de fauna, flora e tudo mais, mas também como era relacionado com objetos utilitários. Uh, e pronto, vale a pena também referir, porque peço desculpa um bocado este, esta confusão de ideias, porque eu quero falar tudo ao mesmo tempo, uh, que é o objeto de companhia. Eu fiz como se fosse uma junção entre o animal de companhia e o objeto de companhia. O objeto de companhia, para mim, é um objeto que não uh, tem uma função puramente utilitária e que não uh, cumpre uma função prática, mas sim uma, uma função se calhar mais emocional ou do foro, do foro emocional, que nos transmite conforto, que, porque todos nós temos em casa objetos que não são cadeiras, não são só cadeiras, não são só mesas, não é só a nossa cama, é também outros objetos com os quais temos uma ligação mais emocional e, e dos quais não nos queremos desfazer porque, porque esses objetos nos, nos transmitem conforto. E é daí um bocado também parte o meu projeto. Pronto, podes passar, se chuva é chover. Aqui são pica-paus, em que eu tentei fazer essa junção do objeto utilitário com o objeto decorativo. Uh, e, pronto, modelei este bicho que no fundo teve, teve muitos problemas de a nível prático para conseguir aplicá-lo na parede porque é um objeto é frágil, é feito de cerâmica, não é feito de faiança uh, Posteriormente, tive numa residência artística na Vista Alegre onde nós desenvolvemos este, este pica-pau novamente, desta vez em porcelana e inventámos outros mecanismos que, no fundo, revelou-se um bocadinho mais funcional. No fim, eles não, não sei o que é que se passou, eles se calhar não estiveram situados interessados em produzir oh, ou em continuar com o projeto e ficou um bocado em águas de bacalhau, mas, pronto é uma coisa que acontece, todos nós, bem. Uh, portanto, ele é um objeto criativo, mas também é um cabide, que, em porcelana, claro, ficaria muito mais resistente, se a Vista Alegre tivesse querido continuar com, com, esse, com esse projeto. Uh, podes passar, por favor. Estes são os pratos de em continuidade com o objeto utilitário, com os animais, em que... Ah, e também baseado na... Na... naqueles pratos que normalmente as nossas avós, acho que toda a gente já viu estes pratos, não é? Que tem aquele sistemazinho atrás, que, pronto, é um prato que fica ali a decorar na prateleira, não sei o quê. E eu pensei, pá, era muito de fazer uns pratos assim, mas que tivesse alguma... Que... Que... que tivesse, que se encaixasse no meu projeto dos animais, e então pensei ah, em tartarugas, porque porque pronto as tartarugas tem aquela têm aquela coisa, carregam a casa às costas, passam lentas, não sei o quê, então pensei que seria giro. Portanto, no fundo, deste prato conta a história, é uma narrativa de uma tartaruga que tenta fugir com o prato às costas, mas que depois ela é tão lenta que alguém chega lá, vira a tartaruga ao contrário e, afinal, um prato para comer. Pronto, conta um bocado essa, essa história. pode passar. As árvores dos rãs, que estão aqui à minha esquerda, Uh, fazem parte, uh, a parte com o gato, foram dos primeiros objetos em cerâmica que eu desenvolvi, uh, em, em que utilizei um molde para, que já existia uh, para fazer uns testes com umas rãs, queria hospedá-las lá, fazer de contar aquela narrativa uh, um bocado na mesma onda do, da, da tartaruga e dos esquilos que vamos ver mais à frente. Em que... e, e pronto contar essa narrativa. Podes passar, por favor. E por fim, o, os esquilos. Mais uma vez, eu não vou tornar repetitiva. Também vai contar a narrativa. Eu acho, achei interessante fazer esta combinação do prato com o esquilo, em que é como se o prato fosse tão maleável, porque no fundo a cerâmica é um material muito, muito maleável e e, e super uh, uh, é adaptável a muitas coisas diferentes. Um, fiz o prato e enquanto ele ainda estava mole, modelei os que à parte, obviamente. Uh, juntei os dois e, e fiz a combinação e acho que, ficou, acho que ficou interessante. Apesar de isto ser um risco muito grande, quem, quem está aqui e sabe, sabe como é que é trabalhar a cerâmica, uh, juntar assim um.. Uma coisa que foi feita por enchimento, uma peça que foi feita por enchimento, como este prato, mais um esquilo que foi modelado à mão com técnica de rolinhos e colado, às vezes pode correr mal. E correu muitas vezes mal, posso garantir-vos. Obrigada por terem vindo e... Espero que tenham gostado e o que é que eu posso acrescentar mais em relação ao meu projeto que eu não tenha falado antes. Uh, obrigada por terem vindo. <risos>